Muito boa tarde, bom dia, boa noite Finalmente Angola conseguiu ganhar um jogo Depois de dois mil anos Dois mil anos depois Os angolanos ficam muito felizes E saíram as ruas Foram aos campos E festejaram A linda e linda volta De Angola nos jogos Então É uma felicidade grande saber que Angola vai jogar E que ganhou Andora, sou guerreiro, sou a rica, só coração, futá é minha filha, minha paz, minha ambição. Ninguém entendeu nada. As pessoas estavam a chorar porque Angola voltou a ganhar. A certeza absoluta mudou a minha vida. Tentar tranquilizar as famílias angolanas que viviam conturbadas. É, era muita perturbação que nunca ganhamos. É verdade, mano. Fala mais. É demonstrar a realidade do, do país. E hoje a realidade do país é outra. Estamos a ver o desenvolvimento. Estamos a ver o progresso. <risos> só porque só porque o 3-1, a Angola voltou a ter o progresso. Entre os angolanos, eu gostaria de aproveitar agora este momento áudio que o programa me dá, de dirigir-me ao povo angolano, transmitir ao povo angolano esta força, este ânimo. <risos> Obrigado, obrigado. Mas eu sei que vamos voltar a perder. Faz parte das nossas vidas. A, a vida, vida dos são nós. Cidadão, eu quero dizer que... Que continue assim, que continue assim porque no fundo só vem para contribuir. Que tem estado sempre presente conosco, de semana a semana nas nossas casas, a mostrar que é possível construir esse grande país, esse lindo país país, por isso em casa, dá o teu exemplo, faz a tua parte.